Fica bem para todo mundo? Tranquilo? Aí, ah. quando passar o link... É... Isso, para poder, poder rever depois, né? Então, nós vamos Sim. começar por aí. Eu vou acessar o meu Classroom, que eu tenho com a minha conta do Google Educacional, e vou mostrar para vocês o ambiente, e vou mostrar para vocês como é que vocês vão entrar como alunos no Classroom. Só um minutinho, vou compartilhar a minha tela. Então tá. É, devem estar vendo a minha tela. Esse aqui é o meu Classroom igual ao Classroom de vocês. Eu tô com a minha conta de professor, tá? com a minha conta do pacote Google Educacional, conforme vocês têm o acesso como professor pela conta é, EduRS é isso, né? Vocês têm um e-mail EduRS com esse e-mail vocês acessam a, a conta de professor, aonde já deve aparecer, porque vocês já têm as disciplinas e, o, e os alunos cadastrados, deve aparecer para vocês um conjunto de cards, um conjunto de quadros, assim, com as disciplinas, com os alunos já inclusos. É isso que vocês têm? Isso. Tá. Isso. Então, eu tenho uma disciplina aqui que eu criei, que eu vou usar para nossa capacitação. Eu já usei ela rapidamente com uh, alguns itens que eu trabalhei lá com a ETEC. A Joicinara já deve ter visto ela, mas lá com a ETEC... Eu não fiz o que eu vou fazer com vocês, eu vou colocar vocês aqui como alunos. O que, que eu fiz lá com a ETEC? Eu coloquei um aluno que eu criei para eu poder usar como exemplo, e este aluno aqui era eu mesmo que gerenciava, mas eu vou fazer uma proposta diferente para vocês. Eu quero que vocês entrem na disciplina para ficar mais orgânico o nosso encontro. Então, eu vou começar por aí. E aí, a partir desse momento, depois que todos entrarem, eu começo a mostrar algumas coisas e vocês vão poder ir acompanhando por dentro do Classroom, se quiserem, tá bem? Senão, eu vou mostrando igual a visão de aluno e professor. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu, me, eu, me, eu, me, eu me loguei, né, me conectei com a minha conta de professor, que está aqui em cima, ó, raimundofilho.kvg.ifsu.edu.br. E eu vou me conectar também com a minha conta de aluno que eu criei previamente. Só para deixar os dois perfis conectados para eu ir poder. É, deixa eu me lembrar como é que é o meu usuário aqui. Uh, Uh, .br, deixa eu ver se é isso, para sim, é. e agora a senha, qual era, gente? Ai, ai, ai, ai, uh, vou zerar a conta aqui, vou zerar a senha do usuário aqui, um minutinho. Esta visão que vocês vão ver agora é a visão que a Seduc tem. É assim que se administra o sistema. Vocês vão ter a oportunidade de dar uma espiadinha no que eu vou fazer aqui. Isto aqui... É o, é o sistema de gerenciamento do Classroom que a Seduc tem, que vocês não têm acesso. Eu vou zerar a minha, meu, a minha senha desse usuário, porque eu me esqueci, me esqueci da senha. Me desculpa. Vou botar uma senha padrão aqui, deixa eu ver... Certo, agora vamos ver se funcionou. Perfeito. Pronto, agora eu estou com a visão de aluno ó, e a visão de professor, isso é legal, né? porque a gente consegue ter no mesmo, sistema, no mesmo computador, no mesmo navegador, as duas visões. Deixa eu voltar aqui. Para o Classroom de professor. Aqui. Pronto. Agora eu estou com a visão de professor e a visão de aluno. Como é que eu vou fazer vocês entrarem na disciplina? Quando a gente cria uma disciplina, vejam aqui, eu vou entrar na engrenagenzinha, aqui em cima, ó. tá? Essa engrenagenzinha tem as informações da disciplina que acredito que tenham sido preenchidas já previamente pela, pela Seduc. Mas aqui tem algumas configurações, depois que a gente vai olhar com mais calma. E tem... o código da turma, que é este aqui. Ó. Este código da turma está nesta parte administrativa, que eu acabei de acessar, que é a configuração da disciplina, mas também está no banner que aparece para a disciplina de vocês, que está aqui, ó código da turma. Tá? O mesmo código. Este código, anotem aí, por favor, M, L, H, E, J, E, X. Anotem aí este código. O que, que vocês vão fazer com ele? Vocês vão vir na área de disciplinas da conta de vocês, certo? Do Conecta RS, vocês vão se logar, e vocês vão cair nesta área aqui, ok? Nesta área tem esse botãozinho mais, lá em cima. E vocês vão participar de uma turma. Cliquem naquele botão mais, participar de uma turma e colocar aquele código que, eu, que vocês acabaram de anotar, que é este aqui. Tá? coloquem este código naquele campo, botão mais, participar de turma, e coloquem o código neste campo aqui. Quando vocês uh, colocarem o código, deem enter e, a princípio, vocês vão ter adicionados nestes cards esta disciplina aqui, e vocês vão ser aluno, vão ter a visão de aluno dela, tá? Eu vou esperar você... De novo. Oi, de novo. Eu Digitei ali, eu entrei com a outra conta que eu uso, e ele me disse que estava errado, só para conferir, por favor. Eu vou passar no, no, no chat aqui para vocês, ó, copiei para não ter erro. erro, vou botar uhum. aqui, aqui no chat para vocês. Do Meet, eu, eu copiei ali, mas ele me deu erro quando eu entro lá. Bom, vocês podem usar a conta Connect RS e podem usar também a conta do Gmail pessoal de vocês. Tanto faz a conta que vocês forem usar. Se quiserem usar pessoal para não ter confusão, tudo bem, não tem problema. Ah. Vocês escolhem com qual conta querem se conectar. Ele diz, Raimundo, eu conectei ele, ele diz que a conta está certa, mas não tem permissão para entrar. Eu entrei com o um Gmail pessoal meu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como é que está a minha configuração? É, ó. O código da turma está correto, mas sua conta atual não tem permissão de acesso. Isso ah, é o meu está... Gmail pessoal. Tá, ah, tu estás com a... Com aquele ah, joiz Me desculpa, me desculpa. É uma configuração minha, perdão. Uh, é. Tá, uh, deixa, anotem o código, perdão, eu vou, hoje ao longo da aula, para nós não perdermos tempo, eu vou uh, usar o meu usuário criado para acessar, vocês guardem este código, que eu vou ter que ir na parte administrativa e alterar uma permissão para vocês poderem acessar a disciplina, tá? Mas deixe esse código guardado, vocês vão poder fazer isso ao longo do, do depois do final da disciplina quando eu fizer a alteração da configuração tá para todos anoto os o... é deixe deixem o, deixem anotado esse código e o a forma de entrar na disciplina é essa que eu expliquei para vocês para não perder tempo hoje eu vou mostrando é, a visão de aluno a partir do usuário que eu já tô que eu já tenho logado aqui tá então é, nós sempre entramos no, no, no Clésum, alunos e professores, quando faz o login, cai neste mural, e o mural funciona mais ou menos como o que a gente tem nas nossas redes sociais que a gente usa, conforme alunos e professores vão postando é, informações ou qualquer postagem de conteúdo, eles entram aqui no mural, e aqui pelo mural é, de fato, o por onde ocorre a comunicação entre aluno e professor. Tá? Como a gente usa o mural? É simplesmente, vem aqui nesse, nesse campinho em cima, ó, compartilhe algo com a sua turma. Vem aqui, vai abrir o, o, o editor de postagem, e a gente pode adicionar uma informação qualquer para a turma, um comunicado, e pode adicionar anexos a este comunicado, que pode ser o upload de um arquivo do computador, ele abre aqui uma janela, onde vai te dar opções do que tu vais poder usar, ele entra com os recentes, os últimos itens que tu acessaste, no, do, do, do Clasmo, mas tu podes vir em upload, aqui em browse, que está em inglês, é, procurar em português, tu vens aqui, clica e tu vais poder buscar alguma coisa do teu computador para subir como anexo. Tá? Eu vou fazer uma postagem de algo aleatório, aqui um PDF, uma apresentação, ó, Subiu a apresentação do professor Romeu Sasaki, que fez uma palestra para o evento da semana passada aqui com a gente. Está aqui um PowerPoint do professor, não era nenhum. desculpa, eu falei PDF, na verdade é uma apresentação em PowerPoint. Professor Romeu Sasaki. Então, eu vou aqui, ó, é, fazer uma postagem, pessoal, esse arquivo é anexo, contém uma apresentação, vocês podem acessar esta apresentação. Isto aqui é uma postagem de professor, uma notícia, que eu posso postar agora, neste exato momento, se eu clicar no botão postar, ou eu posso programar uma postagem, ou seja, essa postagem eu não quero que entre agora, eu quero que entre só amanhã. Se eu botar em programar, ele me abre um calendário, aonde eu vou escolher o dia e hora para que a postagem entre automaticamente. Eu vou botar esta postagem para daqui a uma hora, deixo para hoje e a postagem vai entrar, são 10h30, a postagem vai entrar às 11h30. Pronto, de hoje. Programei. Então, daqui a uma hora e meia... A postagem vai aparecer... Opa, sem querer eu postei para amanhã. Uh, deixa eu ver onde é que estão tá as minhas postagens. Está aqui, ó. Olha como é que ela aparece, ó. Ela fica aviso salvo. Estão vendo aqui? Aviso salvo. Eu vou editar o meu aviso porque eu botei a data de amanhã e eu quero para hoje, que é dia 7, eu não tinha me dado conta. Então, hoje, dia 7, às 11h30, agora sim. Ah, e ela fica aqui salva, está esmaecida, ó, indicando que ainda não está no ar, daqui a, uma, daqui a uma hora ela vai entrar no ar. Assim que funciona o mural, basicamente é isso. O que, que eu tenho ainda de adicional aqui? Vou editar essa mesma notícia. Eu posso adicionar um upload de um arquivo do meu computador, eu posso pegar um link qualquer da internet, eu tenho um link aqui de um conteúdo que eu estava lendo sobre acessibilidade em páginas web. Ele está em inglês, tá? mas é só para efeito de... De, de, de exemplo, mesmo eu vou pegar este link, copiei lá da barra de endereços. Ó, copiei e vou colocar junto este link como um complemento para o meu informe. Adicionei o link. Ó, e ele vai entrar aqui configurado junto com o upload do arquivo que eu já tinha feito. Eu ainda posso adicionar um vídeo do YouTube e eu vou pegar um vídeo de uma formação, um vídeo de uma formação que eu já dei lá para a Escola ETEC. Vamos ver sobre o mesmo assunto que a gente está falando agora. Deixa eu ver se vai entrar na conta certa. Vamos pegar a conta que eu estou usando lá. Está aqui. vou vir no meu canal para pegar o link de um vídeo aqui. Ó. É, vamos pegar aqui, ó, formação para o município, escola 20 de setembro. Vou pegar este aqui, que é, os, é o vídeo equivalente ao que a gente está fazendo agora. Copiei, copiei lá em cima o link do vídeo, copiei, Fechei, venho aqui em YouTube, aqui tem uma peculiaridade, ó. vejam só, eu preciso colar o link e procurar pelo vídeo. Tá? Colei o, o link, procurar para aparecer de fato aquele vídeo lá que eu selecionei no YouTube. Aí eu tenho que clicar em cima dele para habilitar o botãozinho adicionar, se eu não clicar nele o botãozinho não aparece, eu não consigo clicar no botão. Então, eu clico em cima do vídeo para ter certeza que é o vídeo que eu estava procurando, informo ao sistema, clicando em cima, e o botãozinho aparece. Clico em adicionar. Pronto. Olha só. Coloquei todas as opções disponíveis na minha postagem. Ó, um upload de arquivo, um link da web e um link para um vídeo do YouTube. Captaram? Beleza. Fiz uma postagem. Agora, e não tem mistério, os alunos vão poder comentar uma postagem, deixa eu ir para a visão de aluno para vocês verem, olha aqui, ó. na visão de aluno não aparece absolutamente nada, vou até atualizar aqui, ó. absolutamente nada em relação àquela postagem que está oculta, o aluno não sabe de nada só vai aparecer daqui a uma hora, às 11h30, vai aparecer uma postagem como se eu estivesse fazendo aquela postagem às 11h30, mas na verdade ela já está programada aqui pela área do professor, tá? Tá ali, ó. Eu posso deletar ela se eu quiser, posso editar clicando em cima e modificando algum item da postagem. Para o aluno ainda não aparece nada. Bom, mas o aluno o que, que pode fazer? Eu tenho outras duas postagens que já estão aqui, duas atividades que eu já tinha colocado como exemplo para a formação anterior. O que, que eu posso fazer? É, eu posso, como aluno, olha aqui, ó, eu posso comentar a postagem. Posso comentar, dar um oi aqui para o professor. Oi, professor, estou com uma dúvida, quero tirar uma dúvida sobre a postagem, sobre sobre o conteúdo aqui do, do, da atividade. Ó, o aluno é Tec Canguçu, dê um oi para o professor, vamos lá ver. Deixa eu atualizar aqui. E está aqui, ó, caiu lá para o professor. Eu posso responder diretamente para este aluno, e o aluno fica marcado na minha resposta, eu posso comentar embaixo, direto, para todo mundo. Por exemplo, se fosse uma dúvida comum, alguma coisa que fosse de interesse de toda, toda a turma, simplesmente abro o campinho de adicionar comentário na postagem e escrevo qualquer coisa aqui. Ou venho naquela setinha que aparece quando eu passo o mouse em cima da postagem do aluno, aparece esta setinha aqui, ó, que é responder este comentário e aí entra o usuário marcado, aí eu estou respondendo para o aluno, e isso gera uma notificação lá no Classroom do aluno, se ele tiver o Classroom no telefone, adiciona, aí gera um alerta no telefone dizendo que ele recebeu uma resposta direta, tá bem? E aí eu respondo para o aluno, olha, sua dúvida, coisa e tal, pararam, pararam. Ó, vou fazer a resposta aqui para o aluno, vou lá na visão de aluno, Ó, ficou marcado ali. Venho aqui no aluno e vai aparecer a resposta direta para ele. Ó, aqui é a resposta que o professor deu. E aqui tem o comentário oculto, que eu posso abrir para ver o encadeamento de... o encadeamento de, da conversa, ó. Que é a visão de aluno aqui, ó. E aqui é a visão do professor. Funciona da mesma forma, ó. Tá? Bom, não tem muito o que inventar aqui no mural. O mural funciona, assim para postagens. Mas existe o seguinte, é, existe a possibilidade de eu permitir que o aluno faça postagem, parta dele alguma iniciativa de compartilhar algo. E eu posso não querer que os alunos façam isso. Por exemplo, se a turma é muito bagunceira, daqui a pouco eu não estou online e os alunos estão postando qualquer coisa que não tem relação com a disciplina. Pode acontecer, vocês sabem como é que é aluno, né? Então, eu posso não querer que o aluno tenha permissão para postar coisas no mural. Tá? Mas eu posso querer que o aluno possa comentar dentro de alguma postagem do professor. São duas coisas distintas. Eu posso não permitir que o aluno gere uma postagem, mas eu posso permitir que o aluno comente uma postagem do professor. E outra, eu posso não permitir nada. O aluno não posta, não gera postagem, o aluno não comenta a postagem. Onde é que eu faço isso? Na visão de professor, aqui naquela engrenagenzinha, que é a configuração da disciplina. Eu clico nela... Aqui tem as informações de cabeçalho, que são as, as informações da disciplina. Logo abaixo, eu tenho algumas configurações que eu posso alterar. Por exemplo, o código da turma eu deixo desativado. Se eu não quero mais que esse código valha, para ainda funcione para a entrada de alunos, eu posso trocar o código ativo clicando em redefinir e posso deixar ele uh, visível, né? Mas é aqui, ó, mural. Logo abaixo do código da turma eu tenho mural e aqui na minha configuração os alunos podem postar e comentar. Mas eu posso dizer que só professor pode postar e comentar ou que os alunos só podem comentar, tá? Então, de novo. Eu venho descartar as minhas modificações para não entrar em ação. Eu posso não querer que o aluno poste e nem comente. Eu posso querer que o aluno só comente. Venho na engrenagem de configuração da turma, venho em mural e escolho a opção que eu quiser para a minha disciplina. Certo? Bom, e é isso. Não tenho o que inventar. Tá? Mural é isto. Vamos passar para a atividade. Aqui tem um equívoco no que está escrito como nome, pelo menos no meu entendimento, como nome do tópico, lá em cima, nesse menuzinho. A gente tem escrito atividades, mas aqui não é só atividades. Não enxerga Esta parte aqui... mais um Esta parte... Esta parte aqui, ela... É usada para organizar a tua disciplina e não se colocam só atividades. Tá? Então, como é que tu podes configurar e organizar a tua disciplina? Separando por sessões, separando por tópicos. Eu já botei aqui módulo 1 um e módulo 2. Aonde que tu cria tópico? Vem aqui em cima, criar, bem embaixo a última opção, tópico. Eu vou criar aqui o tópico módulo 3 este ó módulo 3 entrou em cima mas vejam só eu tenho o módulo 1 o módulo 2 e o módulo 3. eu quero que meus alunos vejam na ordem inversa eu vou criando conteúdos assim sessões e daqui a pouco eu percebi que a ordem o ordenamento está equivocado eu vou fazer a, a reordenação eu vou botar aqui o mover para cima. O módulo 1 ficou entre o módulo 2 e o módulo 3. Vou de novo, mover para cima. Agora o módulo 1 está lá em cima. E o módulo 3 está no meio. Agora eu vou subir o módulo 2 para o meio. Mover para cima. Inverti a ordem. O módulo 3 estava em cima, agora o módulo 3 está embaixo, ordenado é, por, por, por, esse, por essa sequência. Poderia manter os módulos... É, os, os módulos mais novos, os últimos criados, mais acima, como estava antes. Aí seria o inverso, em ordem decrescente: módulo 3, módulo 2, módulo 1. Bom, então, criar tópicos. Para que, que serve isso? Para tu separar os conteúdos na organização que fizer sentido para ti, professor. Tu pode colocar qualquer organização aí. Pode ser módulo, pode ser uma sessão. Pode ser por sequência cronológica, material da primeira semana, material do primeiro tópico, material do primeiro bimestre, material do semestre, da forma que vocês quiserem. Como é um campo de texto livre, a lógica de organização da disciplina é de vocês, vocês vão poder criar e botar os nomes e o ordenamento que vocês julgarem mais adequados para vocês na disciplina de vocês. Bom, se, se eu não tenho nada disso, vou tirar, vou tirar a, todos os, os módulos aqui. Deixa eu desvincular nenhum tópico. Pronto. Tá. Vejam que os módulos estão vazios. Deixa eu desvincular o outro aqui também. Tá. Agora os meus conteúdos, eles estão soltos, não estão vinculados a nenhum módulo, tá bom? E eu vou deletar todos os módulos. Deletei o primeiro, deletei o segundo e deletei o terceiro. Vocês vejam que esses três pontinhos que tem sempre à direita das postagens, eles serve para você acessar um menuzinho onde tem editar e excluir, tá Escolhi o terceiro. Vejam, não tem mais módulo nenhum. Vou deletar tudo que eu tenho aqui. Deletei um questionário e vou deletar uma outra atividade. Ó, os três pontinhos é menosinho onde tem as opções de editar e excluir. Pronto, está zerado. Eu não vou criar o tópico antes, não vou criar uma sessão antes. Eu vou partir direto para uma atividade. Antes, vou criar, antes da atividade, eu preciso do material de apoio para a atividade. Então, eu vou primeiro postar um material de apoio, que vai ser uma leitura sugerida para o aluno, e depois eu vou fazer uma atividade sobre esta leitura, ok? Então, eu tenho atividade aqui, que é um tipo de atividade que eu vou explicar para vocês, depois atividade com teste, que é outro tipo de atividade que o sistema nos oferece, depois eu tenho uma pergunta que pode ser usada para enquete ou até para avaliação também, pode atribuir pontuação a esta pergunta. Depois eu tenho material. Aqui são os materiais de apoio que tu usa na tua disciplina. Tu pode subir links da internet para leituras, pode subir PDFs, e-books, material de leitura, apostila, cartilha, seja lá o que for, tá? e Em material digital. Então eu vou subir um material de apoio que é uma leitura, material de apoio 1, e-book. Tá? Aí descrevo o que, que é esse conteúdo aqui, é um livro sobre história do Brasil. Tá? Supondo que seja algo assim de conteúdo didático. História. Histório é bom, né? História... Livro sobre história do Brasil. E aí vou buscar, igualzinho ao funcionamento do mural, quando eu faço postagem, eu vou buscar o conteúdo que pode estar na web, pode estar no meu computador, pode estar no drive do professor, drive da disciplina, pode estar. Pode ser um vídeo também. Eu vou fazer um upload. Vou lá nos meus uploads, nos, meus, nos arquivos do meu computador, e vou buscar um conteúdo que simule aqui para mim, deixa eu ver, um PDF. Um PDF aqui, que seria o meu e-book sobre a história do Brasil. E vou fazer o upload. Está aqui, é só a título de exemplo, eu peguei um, um arquivo PDF aleatório do meu computador, mas para todos os efeitos é o e-book de história do Brasil e vou fazer a postagem. Vejam que aqui, lá como postagem no mural, eu posso postar Agora eu posso programar a postagem. Ou deixo salvo para finalizar depois, salvar como rascunho. Mas agora, ao invés de programar, como eu fiz lá na minha, do, na minha postagem do mural, eu vou postar o meu conteúdo agora. Postando. Entrou o meu material de apoio. Também não tem tópico ainda. Vou editar. Na verdade, eu estou editando... Eu, eu, eu, eu fiz a postagem sem associar, desculpa, sem associar a tópico nenhum, para ficar bem evidente que não tem tópico, tá? Mas eu poderia ter feito esta inclusão de tópico por dentro, por dentro da postagem do material de apoio, eu posso fazer isso por dentro de qualquer postagem dentro da área de atividade. As próprias atividades poderiam ser a, a área para criação de tópico, ó. Aqui, ó, estão vendo? Tem tópico para eu associar este conteúdo a um tópico, mas como eu não tinha feito a criação prévia de tópico, eu já posso postar o conteúdo e criar o tópico por dentro da própria postagem de conteúdo, material de apoio, ou por dentro da própria atividade de criação de atividades. Atividade de criação de atividades é meio redundante. É, não fui feliz na frase, mas é, foi isso que eu quis dizer. Tá? Então, eu venho aqui e crio agora o tópico, ó. Módulo 1. Opa. módulo. Pronto, agora ele já vai aparecer associado ao módulo 1. E tá aqui, ó, reorganizou a área da disciplina, módulo 1 com o meu material de apoio associado ao módulo 1. E Poderia, como eu já tinha dito, fazer a criação do tópico 2 por aqui antes, para depois eu já ter a opção de vincular o, as minhas postagens a cada módulo. Se não, na medida em que eu for criando os conteúdos, sejam atividades ou material de apoio, eu posso ir por dentro dos conteúdos, criando os módulos, ou se o um módulo já existir, associo ao módulo existente. Então, tá ali. Material de apoio. Agora, eu vou fazer a configuração de uma atividade sobre este conteúdo, que é a primeira, o primeiro item, atividade. Qual é a diferença entre um e outro? Este item de baixo, atividade com teste, é a, uma atividade em que o sistema já configura um formulário para tu aplicar uma prova objetiva. Tá? E isso a gente vai ver... No próximo encontro. Hoje, para finalizar, nós estamos chegando perto das 11, nosso horário é aquele de uma hora de, de encontro. Aqui tem a seguinte característica: não há a avaliação do resultado do que o aluno entregar de forma automática. Ou seja, existe uma avaliação qualitativa sobre o que o aluno vai entregar. O que eu vou pedir para o aluno fazer é um trabalho, uma resenha, um trabalho de pesquisa baseado naquele material de apoio que eu passei para ele. Então, é pesquisa sobre história do Brasil. Sobre a história do Brasil. Tá? E aqui eu vou definir o enunciado da minha atividade. O enunciado sobre o que de fato o aluno tem que fazer, as instruções para ele realizar a atividade. O material de apoio já está postado. Aí tu pode se informar: olha, baseado no material de apoio X. Faça uma leitura do conteúdo, capítulo 1 um do e-book e faça um resumo da, da sua leitura, daquele capítulo, alguma coisa assim. O que, que o aluno tem que fazer? Ele vai ter que... eu não vou botar nenhum material anexo aqui, tá bem? Ó, Não vou usar nada. É, vou deixar do jeito que está, só com o um enunciado, recomendando que ele use o material de apoio. E vou fazer a postagem. Tem uns itens aqui, ó, estão vendo? Configurações da minha postagem. Eu posso configurar data de entrega ou posso configurar sem data de entrega. Se não tiver data de entrega, o aluno vai fazer... Quando ele achar que tem que fazer. Normalmente não é assim. Quando a gente posta uma atividade, a gente define quando é que a postagem tem que ser entregue. Então a postagem vai ser é, com data de limite de segunda-feira. Amanhã 8 é sábado, 9 domingo, segunda-feira, até a hora da aula. O aluno tem que entregar até as 10. Depois das 10 não vale mais, ele vai ser impedido pelo sistema de fazer o upload e, e entregar para o professor. Depois eu falo sobre a possibilidade de ele entregar atrasado ou reenviar uma postagem já feita, uma atividade já realizada. Tá? É, essa atividade vale quantos pontos? Ela, é, ela não tem peso, ela vale integralmente, na verdade, Peso, se vale 100, é o, é o valor da própria nota. 100. E, ou poderia fazer, depende de, muito da estratégia da composição da nota da disciplina. Se vocês vão ter, por exemplo, lá, ao final, o aluno tem que completar, por, poderia integralizar 100 pontos. E cada atividade é uma parcela de 100 pontos. Aí, o somatório de todas as atividades deveria completar a. a o, a, a, o somatório total possível. Então, tu fazes uma atividade com uma parcela dessa nota, outra atividade com parcela, até que o somatório, integralizando todas as notas, complete 100 pontos. E aí, a nota final do aluno seria isso. Né? A evolução dele de forma incremental. Mas vocês podem fazer uma média ponderada, ou uma, uma média aritmética, uma média com ponderação, e aí tu vais dando notas que são por peso depois eu mostro como a gente faz isso tá e o sistema pode entender de que forma que tu tá fazendo a a, a, a média do aluno a média final para todos os efeitos agora eu vou deixar essa atividade valendo 100 pontos tá? aqui é um outro recurso que eu vou explicar para vocês na próxima aula tá, Eu só quero fechar esta postagem aqui. Uh, este item aqui já, uh, essa atividade, ela está vinculada ao módulo 1 um recém criado, vou atribuir este módulo, este, essa atividade a este módulo, e eu vou ter que avaliar uh, esta atividade por algum critério que me permita saber se o aluno atingiu uh, os objetivos da atividade ou não. A gente faz isso como professor, né? a gente tem que fazer a avaliação buscando elementos para saber se o aluno atingiu os, os objetivos plenamente, parcialmente, se foi satisfatório, e aí tu vai ponderar uma nota e inferir uma nota a atividade dele. Ah, ele escreveu lá o resumo do capítulo 1, quanto é que o aluno tirou de nota? É uma avaliação subjetiva que o professor faz. Ah, ele, fe ele fez um resumo legal, atingiu plenamente o, o que estava proposto na, na atividade. Ou oh, o aluno tirou 100, não, o aluno tirou 90, ou oh, o aluno tirou 80, 85, 70, 73, 84. Como é que tu consegue parametrizar a avaliação e como é que o aluno saberia pelo que ele está sendo avaliado? Para isso, existem as rubricas. As rubricas são a criação de parâmetros pelos quais tu vai avaliar aquela atividade. E o aluno recebe, junto com a atividade, as rubricas, ou seja, uma planilhazinha que mostra ao aluno os parâmetros pelos quais ele vai ser avaliado naquela atividade. Isso eu vou mostrar na aula que vem, no nosso encontro que vem. Tá? Para todos os efeitos, então, existe a atividade, a atividade vale 100 pontos, tem uma data de entrega, está associada ao módulo 1. Criei a atividade e a atividade entra lá para o aluno. Vamos dar uma olhadinha lá no perfil do aluno para ver o que, que aconteceu. Cá está. Cá está não. Aqui, mostrar, atualizar o mural. E cá está. aquela Aquele material de apoio que o professor colocou na área de organização da disciplina, atividades, vejam que aqui eu não tinha entrado em nenhum momento no mural, porque o mural é o local de aviso das coisas que acontecem no sistema, tanto para o professor quanto para o aluno. Eu só trabalhei dentro da área atividades, veja que para o aluno aparece no mural, porque o aluno está sendo notificado que o professor fez alguma coisa dentro do sistema. Quando a gente entra, a gente sempre entra no mural. Então, ele já recebeu aqui, ó e, é, ele está me chamando de Raimundo aqui que sou o professor avisando. Veja que o professor postou um novo material. Se o aluno clica aqui já vem a prévia do material, mas ele pode entrar lá por atividades e vai ver a minha organização que eu acabei de fazer. Ó. Mas ela já está avisada aqui pelo mural para o aluno. É, veja aluno que o professor postou uma atividade nova. Já foi distribuída a você. Vá lá ver a atividade. E veja que aqui, ó, começa a gerar alertas para o aluno. Ó. Já tem uma atividade com data de entrega definida. Visualizar tudo. Aí ele vai lá para a área dele, vê todas as atividades que ele tem com data e hora marcada para ele começar a resolver, para não perder prazo nenhum. Esta é a visão de aluno. Voltamos para a visão de professor. Está aqui é a visão de aluno. Está aqui, Mural do Aluno, Área de Atividades do Aluno. Tá? É, 10h56, vamos encerrando aqui, no nosso próximo encontro, eu volto a esta atividade que eu acabei de postar, para falar de rubrica, vou editar ela aqui para entrar, então o que, que nós vamos fazer? Rubrica, aqui, rubrica, e prazos de entrega e formas pelas quais tu pode gerenciar as entregas. E aí vou mostrar para vocês a visão de aluno, veja que aqui eu tenho para o aluno a atividade atribuída, olha aqui, ó veja a visão de aluno, esta é a visão de aluno, tá? veja a visão de professor como ela é absurdamente diferente. Vou entrar na atividade, Olha a visão do professor. Completamente diferente. Tá? Viram bem? A gente retoma no próximo encontro a partir deste ponto aqui. Agora, a pergunta que não quer calar, quando será nosso próximo encontro? Joice Nara. Oi, Raimundo, conforme a tua agenda, como é que se faz? A minha a agenda? agenda, deixa eu já verificar aqui. E aí a gente já acerta. Uh... As quartas-feiras, assim, as quartas-feiras, eu, a Regina e a Tânia estamos indo sempre na escola, tá? então, tu pode até fazer, só vai ficar mais difícil a nossa participação. Não, Regina, vamos fazer o seguinte, vamos fazer minha... seguinte, deixa eu ver a minha agenda geral aqui, da semana que vem. O bom seria a gente agora encadear a sequência de atividades, assim, matar tudo a semana que vem, fazer segunda... Ou terça e quinta, porque assim, a gente está fazendo o nosso segundo encontro. Eu acredito que mais uns dois ou três encontros a gente consiga dar uma geral na, nas nossas atividades. Tá? Semana que vem, é, semana que vem é de 10 a 14. Eu estou com as minhas manhãs livres, e aí a gente poderia fazer o agendamento das atividades aqui na nossa semana na sequência. Poderíamos fazer aqui o um encontro na segunda. O que, que vocês acham? Já na segunda. Segunda, terça e deixamos quinta reservado. Pra, caso seja necessário, eu imagino que dois ou três encontros a gente resolva tudo. Vamos fazer já, deixar previamente marcado, segunda... Terça e quinta, o que, que vocês acham? Tranquilo. tranquilo. Ok. Quiserem... Uhum. Ficar mais ou menos bem para todo mundo? Porque aí, Pode se precisar, ser. a gente fazer um reajuste, pelo menos, de assim, segunda a gente já deixar marcado hoje. Mas eu deixo a agenda bloqueada para segunda, terça e quarta no mesmo horário. Pode ser? E aí, na segunda, a gente vai ver se, se faz na terça. Na terça, a gente vê a necessidade de unir a quinta. Pode ser? Okay. Então tá feito, já vou botar na agenda aqui, de segunda, eu vou, na sequência, agora quando eu encerrar, eu já dou te marcado aqui. Pessoal, às 10, sempre às 10, tá bem? Pronto, marquem nas suas agendas, segunda-feira a gente já se vê de novo. Por hoje era isso, espero que tenha sido útil o que a gente viu hoje, que tenha esclarecido alguma coisa, que a gente tenha... Atendido às expectativas de vocês para essa retomada. Muito obrigado pela atenção e compreensão de vocês. Segunda-feira a gente se vê de novo e, na sequência, eu mando os vídeos gravados do, do nosso encontro passado e o de hoje. Na sequência, agora à tarde, eu já disponibilizo para vocês. Tá bem? Então, nos vemos na segunda-feira, tá bem? No mesmo horário. Isso. Muito obrigado. Beijo. abraço. Valeu, igualmente. Tchau.